No vídeo de hoje eu decidi iniciar a minha campanha para me tornar o prefeito aqui da cidade de Utopia. O único problema é que no meio de todas as coisas que eu estava fazendo hoje, alguma pessoa estava me espionando e essa pessoa está me acusando injustamente de muitos crimes na cidade, no qual eu posso ser preso ou minha campanha ir por água abaixo. E eu preciso descobrir quem fez isso urgente. Bom, você quer saber como foi, cê assiste o vídeo até o final e se inscreve. Opa, boa tarde. Tô, tô abastecendo aqui, tá ligado? Para o que que eu tô abastecendo? Mano, tô carregando aqui, tô carregando aqui, o que que eu tô carregando? Ó, já, já carregou, vou te mostrar. <risos> Está carregado oficialmente o oh. bom dia, gente. Tudo bom? Como que vocês estão, mano? Gente, vocês não tá ligado. Eu adorei esse poço de gasolina que eu abri, mano. Pô, foi uma coisa muito pânico de se fazer. O único problema é que eu fui muito inteligente e eu esqueci de divulgar pro pessoal da cidade, meu povo. Aí, pensando nisso, eu fiquei na minha cabeça com o que se eu Colocar alguma coisa na caixa de correio ou no baú do povo. O povo simplesmente não vai fazer nada. Eu vou atrair eles para a loja e vou divulgar para todo mundo. E por falar em divulgar, tu que curte topia aí, mano. Já deixa o gostei e se inscreve no canal. Mano, o Lajota tá quase nos um milhão e precisa da sua ajuda. E também eu vou começar a postar dois vídeos por dia logo, logo. Eu estou me preparando, gente. Vai ter dois vídeos por dia, todo dia sim. Então se inscreve, ativa o sininho para não perder e deixa o gostei. Mas bom ó, no último episódio para cá, eu já criei o, ca o caixa registrador que vende 1% de combustível por dois conto. Então o povo já pode estar tá abastecendo. Porém, contudo, todavia, essa parte aqui do meu poço está horrível. E como vocês podem ver aqui na noite, está tudo sem iluminação. Eu preciso resolver isso. A minha ideia é que o meu poço seja muito bonitinho e arrumado para qualquer um que, que vier aqui se sinta em casa e fique de boas. E eu também preciso vender comida nele, que por mais que lá tenha comida, aqui é uma conveniência. Então vender comida no poço faz muito sentido. Na real, eu vou chamar o Pedro, que se eu vou fazer uma parceria para vender comida da loja dele aqui. Será que rola? Bom, vamos começando para casa pra gente pegar os painel luminosos para iluminar isso aqui. Ah, e também porque eu preciso cuidar dos meus pinguins, né? Oh, e um de vocês comentaram nos vídeos que tem alguns tipos de roda aqui no, no, no mod das motos que faz sim diferença dependendo dos blocos que anda. Eu vou fazer o teste depois, mas não agora. Já deve meus pinguins. E aí, galera, suavidade? sua dei uma olhada aqui. Mas por mais que eles estejam comida e água no lugar bem óbvio, eles normalmente eles ficam só reunidos e eles não comem, sabe? Tipo, eu tenho que levar eles para comer sempre. Alguém sabe o porquê ou como eu resolvi esse problema desse mod? Porque eu queria muito que meus pinguizinhos e beber essa água normalmente, eu tenho que fazer isso pra eles, né? Enfim, tá, tá essa parte que tá pronta, pelo menos. Agora a próxima parte do plano é falar com algum cidadão sobre a nossa loja. De preferência aquele ali. YouTube, YouTube, YouTube. LG colocou combustível aí agora? É, você viu só a melhoria, né? Ó, Pedrux, 1% de combustível é 2 conto. E é bem mais do que eu vendia com galão, sabia? Tá, então é legal, porque daí a pessoa chega aqui com carro e já era. Tem muita pessoa que tem carro aqui na cidade? Cara, praticamente todo mundo, mas meu plano é vender ainda mais. Ó, vem cá. Vamos supor que você comprou, sei lá, 5% de combustível. 5% uhum. é 10 conto, correto? Correto. Tu vem aqui, porque você tem que pagar em algum lugar, né? Ó, tu clica aqui e paga, Pedro. Tu compra quantos papéis se apresentar ah. a sua porcentagem? Fácil, né? Beleza, bem fácil. Caraca, esse carrão verde limão Exatamente, aqui. Exatamente, Pedro. Calma, calma, calma. Você comprou combustível e já gastou dinheiro, correto? Sim. Você pode comprar rodas para o seu carro. cara cada roda bonita. Essa aqui é esportiva, hein? ó e Digo mais, a roda, ela não é só estética, cada roda é melhor em cada terreno. Por exemplo, a roda de corrida esportiva anda mais rápido aqui na cidade. É mesmo? Te falo ela, por causa ela que ela, ela mais é mais, ficar... ela é mais lisa e como o chão aqui é liso, funciona melhor. Esse aqui funciona melhor na terra. Caraca. Que doido Eu não sabia que tinha diferença Tanto assim Pois é, não Foi, foi o escrito motores, que me contou Ó, e tem motor Tem de todos os tipos De todos os modelos Tem galão de, de gasolina Gigantesco o tamanho desse galão, velho Esse galão é pânico é. E é baratinho É baratinho Dois ferros Caraca, dois ferros Eu tô vendo aqui, velho Mas eu tô curioso por esse carro aqui Esse ah, carro Essa vanzona aqui ah. Pedro, você vê que ela pode ser sua? É mesmo Você tá vendendo por quanto? Pedro, se... ultra barato pânico Tá, fala o preço, cara Pelo amor de Deus é que não tem preço, Pedro se... Pode ser um conto Pode ser sem conto, pode ser quanto você quiser. Você vai ler no ar de novo? Pedrux, a cada um conto gasto na loja, você ganha um pontinho na minha rifa. No final do mês, eu vou sortear um número aleatório. E se seu número for sorteado, você vai ganhar essa van. Cara que massa, velho, eu vou comprar. Sabe por quê? Porque hum. você ainda vai fazer meu avião, né? E, velho Eu vou ter muito combustível para comprar de você. Pedro, olha que legal. Primeira coisa da van roda off road. Para você que vai para o do aeroporto, do avião e tudo mais, muito melhor, né? Porque você não vai dar só na estrada, né? Uhum. Segundo, essa van tem um ar condicionado aqui. Ela é, um, ela é metade motor home. Você pode dormir nela. A ar condicionado é mesmo. É. Ela é verde limão, cabe cinco pessoas, é, tem o melhor. Não, gostei, mas... ah, não A gente muda de graça ainda. É, dá para fazer. É uma, uma festa aqui dentro, velho. Exatamente. Ó, tem o melhor motor possível. E olha aqui, ó. Tem tá, chave. É zero quilômetros. Acho que tem chave. Nunca, Gente, nunca, nunca entrou gasolina nela. Tem chave, caraca. então ninguém te rouba. Tá, você tem sistema de segurança também, então eu não, não eu posso pegar assim. Pode, mas você nunca vai conseguir dirigir ela. Não vai estar de nada. É verdade. Você tem um ponto aí. Não, Pedro, e não acabou. Você tem muitas muitas caçambas e coisas que você usa na sua, nas suas plantações, né? É verdade. Para me transportar alguma coisa assim. Então tem uma caçamba que funciona para levar outros veículos. Então você pode transportar, quem sabe, um trator, uma coletadeira, um, oh. quem sabe até um avião, um avião, não sei, mas você entendeu? né? É o ideia? de baú, né? Daria para colocar um baú aqui do lado para transportar. Também dá, tudo. também dá. Então você entendeu como é multifuncional isso aqui, né? Uhum. Inclusive, você já chegou a oferecer uma van dessa para o Jaiminho? Ele está precisando de transporte lá para o correio dele. O Jaiminho está precisando de van? Então, é que hum. todo correio que se preze tem uma van, né? Então, ele na verdade, eu falei com ele tava precisando de um avião também. Meu Deus, ele precisa de tudo. É, mas por enquanto, acho que uma van é Legal. É, tenta fazer uma quest com ele, ver se ele consegue entregar pra você alguma coisa. Tá, eu vou, fa vou falar que você me chamou lá e vou lançar essa missãozinha aí que parece uma coisa legal, cara. Tá, velho, tá. eu vou comprar muito combustível teu aqui, velho. Só que eu preciso que você ah. entregue o meu avião, tá? É. Amanhã, amanhã. Pedro, que só tem mais uma última coisa que eu queria falar com você. Diga. Você percebeu que isso aqui é uma loja de conveniência, né? Sim, só que tá mais para uma loja de mecânica, né? Porque eu não tô vendo nada de tipo assim, ah, poçãozinha de cura, que é remedinho, comida, Exatamente. nem nada do tipo. Exatamente. E quem tem uma loja de comida? Ah, eu, neta. Sou eu, sou eu. Sou eu sou então, eu. Pedro, que você queria poder abrir uma franquia, uma mini franquia na sua loja e vender seus produtos alimentícios aqui. Você quer vender uns hamburguinhos aqui e tal? Uns hamburguinhos congelados? Ah, não, um bagulho assim, tipo, não, um hambúrguer pronto. É só pegar e comer e no carro já assim, mas assim, cara, pensa comigo, a pessoa vem, compra um hambúrguer, 80% do valor era é seu, 20 mil, é mais um local para vender os seus hambúrguer e você que vai lucrar. Tá, gostei, só que assim, algumas coisas mudaram na minha loja e eu vou marcar uma reunião com você, que daí a gente vai discutir certinho todo, tudo que vai ser, se vai ter uma construção por fora, se vai ser aqui dentro, o que, que vai ser? Tá bom, então pode ficar para amanhã essa reunião? Pode. Então, fechado. Pedrux, tchau, compra combustível. Vou comprar, me entrega meu avião. Tá bom, tchau, compra combustível. Bom, agora que a gente falou com o Pedrux, ó, esse aqui tá parado aqui, ó, eu acho que deu bom. Por sinal o Pedro que me entregou uma coisa muito importante que eu tava precisando, que era um banner para minha loja. Na realidade, um banner para minha eleição. Tipo esse daqui, ó, para você, linda. Se bem que é um pouquinho melhor que esse, tá, tá, tá, lá, tá lá no meu correio, eu vou buscar. Tá bom, deixa eu dar um bisu aqui na minha caixa de correio. Tem porta retato, papel, e o quadro de votar em mim. Ô, oh, mano, ficou pânico, ficou pânico, valeu o investimento. Tá, vamos pegar nossa moto, na real, vamos a pé mesmo para gente poder botar mais lugar. Ó! Oh, ah, que responsa, muito doido. Olha só, já começamos colocando dois na porta de casa. Bom, eu não sei em qual local tanto eu posso espalhar da cidade. Então o que for meu eu vou espalhar, né? Não, não vou colocar onde não pode. Por exemplo, esta loja aqui é minha. Então aqui eu posso pôr, né? Ó, oh, ah, ficou bom. Vamos perguntar pra pouco se ela deixa, né? Oi, Pok tudo bom? Eu posso pôr um, um cartaz da minha eleição aqui na sua casa, na sua loja? Tem como? Tem? Obrigado, obrigado. Deixa um pequenininho aqui assim, então. Tá obrigado, Pok Conto com o seu voto, hein? Ô, Jonathan, onde Jonathan, Posso botar um cartaz da minha eleição na sua loja? A, a, a Pok deixa eu botar na dela. Uhum, tá bom, obrigado. Não sabia que falar da Pok isso é uma dar boa. Mano, Jonathan, muito mirde. Ó, oh, no meu portal eu posso colocar também, né? Ó, oh, o oh, Harris ali. Vamos entregar um pra ele. O que ele vai fazer? Ele tá vendo? Volta em mim, Hard, volta em mim, tá bom? Oxe, cara doido. ele jogou fora? Não. Então tá, né? Onde ele tá indo? Eu vou colocar um aqui, ó. <risos> Tava pensando também em colocar alguns no nosso posto de gasolina, né? Por que não? Mano, vou botar no coração para eu estar na arma do povo. Eu acho que se colocar aqui, ele fica no meio, né? Fica aqui, aqui, aqui. Outro aqui. Bom, eu acho que por aqui na cidade já foi alguns, né? Já foi onde eu podia colocar. O meu plano agora é o seguinte, eu vou colocar na casa dos meus amigos para eles poderem ver e quererem voltar em mim, né? Eu acho, espero. Bom, primeiro vamos para casa para pegar minha moto, que já que eu vou ter que dar um rolezão aqui pela cidade, é uma boa ter uma moto para me ajudar. Vou colocar uma aqui para quando o Apu vê ele, decidir se ele quer voltar em mim ou não. Eu machuquei minha moto no caminho, né? Legal. Bom, e a próxima casa após a casa do Apu é a casa do Biel. Eu não sei se o Biel vai concorrer ou se ele vai voltar em alguém, mas eu vou deixar aqui, né, mano? Já, já ajuda, né? O Carlinho disse que se vai se candidatar também para as eleições. Eu acho que é uma boa colocar aqui na casa dele também, porque sei lá, vai que ele pensa em votar em mim, né? Assim, ó, aqui ó, bem pequenininho na casa do carinho, que às vezes ele pensa acho que ele já é bom, vai, vou votar nele, vou, vou, vou cancelar a minha candidatura. Vamos chegar aqui na indústria do House, que é muito doida, por sinal. né? Olha isso. E vamos colocar aqui também, né, mano? Pronto, o rosto tá meio lelé da cuca com esse negócio de eleição, então acho que talvez ele fique bravo com isso, mas é só para ele saber que eu não tô espalhando panfleto pela rua, tô colocando os bonitinhos na parede, sabe? no lugar que eu posso. Vou colocar aqui na casa do meu amigo Pedro. X. Aqui, ó, acho que ele vai gostar, vai ficar legal. vaca. Agora eu só falta na casinha do Delete. Mano, eu acho que foi meio contraditório a minha frase que eu falei casinha e delete na mesma frase. Delete lançou logo uma NASA. Colocar aqui para um meu amigo Delete ver. Eu acho que ele me apoia nessa, né? então vou deixar aqui. Tá. Agora aqui foi todo mundo. A minha moto deu tá estragada, eu preciso arrumar ela e depois eu vou no meu próprio posto abastecer ela. Na real, vamos abastecer ela primeiro aqui, que acho que vai ser mais de boas. Mano, rápido assim. Meu Deus, é muito do nada esse posto. Mas enquanto eu tava planejando voltar para casa, arrumar minha moto, o Apu apareceu pedindo dinheiro mais uma vez. Ô, oh, ô, oh, calma aí, calma aí, calma aí. Eu preciso de ti. LG. Apu, pode ficar tranquilo. Você quer saber sobre o leilão de carro, né? Não, inclusive você quer é ter esse posto de gasolina? Apu, vem cá, vem cá, menino, Vem cá, menino, ah. Ó, ah. a cada 1% de gasolina, 2 conto. É muito mais barato do que você comprava comigo lá na mão. Melhor, melhor, melhor, pô. Vem, vem. Ah. Vem, Apu, vem, Apu. Ah. Teu um carro não é o melhor do mundo, né? Dá pra você trocar roda. E tem rodas que andam mais rápido na cidade. Não tá suficiente. Que apu, ah. motores. Nossa, então você fez aqui uma mecânica junto com o posto. Exatamente. E a Pu, a cada ah. um real gasto aqui, você vai ganhar um pontinho na rifa pra participar do sorteio desse motor home com a melhor roda de todas e com o melhor motor de todos. E com uma chave pra ninguém roubar de você. Peraí, então dá pra roubar o meu quadriciclo se alguém montar nele? Sim. Não, LG, mas eu não tenho dinheiro, mano. É por isso que eu vim falar contigo. Você tá contratando? Eu tô aceitando emprego. É, você fica andando muito por aí. Acho que você não ia ser muito bom trabalhando aqui. Não, mano. É que assim, ó, LG. É... O que acontece? Ó, eu abri um novo empreendimento em conjunto com o Pedrux. Vai ser um estabelecimento de sucesso. Inclusive, também abri minha loja de bedrock. Uhum. O que, que acontece? Meio que, meio que eu tô precisando de dinheiro, entendeu? Pra pagar umas dívidas aí. Ô, menino, pô, você é. me devia quinzão. E depois você vem me pedir mais 50 e eu cobrei 60. Você já me deve 75 moedas. Então, eu preciso de duzentos emprestados, Peraí, tu me deve 75, tu quer duzentos Sim, sim. Eu preciso de dinheiro, eu tô precisando de gente, mano. Zé, mas tu não me paga? Como que eu posso emprestar mais? Eu não sei. Isso então, pensa é, assim, ó Pensa como um empréstimo final, entendeu? Porque daí eu vou ficar só com a dívida com você Segunda-feira, tá logo aí Eu recebo e eu te pago, entendeu? Te pago 300 daí, eu te pago 300 tá, com juros 300 Meu Deus de do céu Tá, então, mas caso você me enrole pra pagar E chegar segunda, eu posso eu mesmo com minhas próprias mãos e pegar lá do banco Se eu quiser esse dinheiro, né? É, sim ah, Não, pera, lá do banco não Aí você vem falar comigo Eu vou contigo até o banco Pego o dinheiro e jogo na tua mão Tá bom, mas tu vai pagar, né? Não, vou pagar, pode confiar Duzentinho, eu te pago 300 Aí a gente junta tudo Ali, entendeu? Tá tudo de boa, mano. Tá, tá. Eu vou fazer essa boa prestígio, pô. Vai, vai fazer mesmo? Vai fazer mesmo? Caraca, olha moleque. Eu sou, sou, sou, sou humilde, né, cara? Mano, é esse que eu tô falando, velho. É, é, é o prefeito assim que a gente precisa na cidade, mano. Mano, eu já, eu já falei bem, várias vezes. um empréstimo de dinheiro não tem nada a ver com a prefeitura. Você vai não, me pagar com juros. Não. Mas é que eu tô falando que a gente precisa de alguém assim, mano, que ajude as pessoas, entendeu? Pois é, né, mano. Você fala que, ó, sorteio de carro, ruas pro povo, posto de gasolina, um, um cara maneiro, né? Mano, total, LG. Pânico, viu? Muito Obrigado, eu preciso pagar uma pessoa urgente, velho. Valeu, Tá, tchau, tchau. Votem em mim. Valeu, Prontinho, emprestamos o dinheiro para o Apu, né? Agora, o único problema é que eu saí para jantar. E quando eu voltei, coisas estranhas aconteceram. Olha isso. Tem uma bandeira anti eu. Foi o Carlin? Foi outra pessoa que vai se eleger? O que tá acontecendo? E o pior, não é só essa daqui. Tem uma aqui na loja de artefatos da bruxa. O que é isso? Tem uma print de eu emprestando dinheiro pro Apu? Mano, o que é isso? Mas eu tô sendo acusado justamente. Eu acho que essa pessoa tá tentando dizer que eu tô comprando o voto do Apu. Mano, alguém tá me acusando injustamente de uma coisa que eu não fiz. Alguém tá tentando acabar com a minha reputação. Mas por quê? Mas o que tá acontecendo? Por que isso em todo lugar? Não! Não! Tira isso. daí que minha boia de flamengo faz eu voar, vai me ajudar a tirar isso. Mas por que? Por que não fazendo isso? Eu vou atrás de quem fez isso e eu vou descobrir. Isso não vai ficar nem um pouco barato. Isso tem que acabar.